Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um jeito online Bom rapaziada, a galera tá me pedindo bastante jeito online E galera, hoje vamos fazer a corrida do Limpão Gamer, rapaziada Pra quem conhece o Limpão Gamer aí, digita um aí E mano, é uma corrida que eu, que eu sempre tive curiosidade de fazer Porque eu vi, no, eu vi no vídeo dele, tá ligado? Bastante, bastante... Mano, eu não botei carro personalizado, velho Bastante youtuber já fez a corrida dele É, games real Vários youtubers aí que já fizeram E eu vou fazer porque eu, eu Sempre tive curiosidade e é uma corrida bem legal Tá ligado? É vai e vem Rapaziada, vai e vem, vai trocando vários Carros, vocês vão vendo aí a decorrer da corrida Então já vai deixando o like aí, botei ponta a ponta aí Se inscreve no canal rapaziada, bora lá Que a os... galera já tava mexendo saco ali pra começar, mano. Bora lá, mano Mano, olha isso, mano Que da hora, mano Vai ser muito louco, mano eu queria colocar mais gente na partida, rapaziada, mas não deu, tá ligado? Porque como é, eu tô gravando de manhã, tá ligado? E de manhã não tem muita gente pra, pra jogar, tá ligado? E se vocês quiserem, ó, já trocou de carro. Se vocês quiserem, rapaziada, eu posso estar tá fazendo... Ih, caramba. Ih, caramba. Eu posso estar tá fazendo em live essa corrida aqui pra vocês, mano. Ou outra corrida, outro vai e vem também, eu vou adicionando ali as corridas. Eu adicionei na sua câmera, rapaziada. E o cara vai embater Ai, cara, aqui. Que mesmo. O fora que tem um... Ah, não. Não é aqui, não, rapaziada. Eu errei, eu errei, errei, errei. Errei. Aqui, ai, me confundo. Ué, cadê o checkpoint, mano? Ah, checkpoint tá lá do outro lado, velho. Eu já errei, mano. Eu achei que tava... Mano, ele tá com o Supra, velho. Tá com o famoso Supra. Eu não sei se é o Supra, não, mano. É no vermelho aqui, ó. Não, é no rosa. Dá Mano, que carro que não vai pegar? Quantas voltas eu botei? Eu botei... Ê, tank de guerra! Ah, não, mano Já restaura, já restaura O foda é que não dá pra tirar né, mano Desce pra tirar mas... estamos de tank de guerra aqui, mano O foda é que o tanque de guerra não anda muito rápido, mano Devagar pra caramba Aí, deixar a câmera reta Mas se fosse, gente ter online, mano o GTA e deu explosão pra tudo que é lá, mano. Ai caramba, calma, calma, calma. Ai, ai, ai, ai, padrão. Bora, acelera, acelera, acelera. Mano, eu vou tentar zoar alguém ali, rapaziada. Vou tentar zoar alguém aí, Pegar alguém aqui, rapaziada. Mano, que da hora, mano. O tio, seu. Mano, eu sempre tive curiosidade de como fazer, tá ligado? Só como o meu polícia agora, carro de polícia, velho. É. Como não tinha, eu não lembrava assim da minha social club. Eita, rádio, rádio. Desliga a rádio, velho. Ah não, desliga a rádio, mano. Como é que desliga? Aí, errei o baú. Como é que desliga a rádio? Cada pois eu não tenho como desligar rádio, mano. Eu tô em quarto, velho. Mas devia ter colocado mais gente. Eu vou fazer outra rodada aqui. Tô aqui com mais gente. Aí. Nossa, o cara me amassou aqui, velho. Ah não, não, não. Ai. Nossa, mano, que sorte, velho. Ô, oh, mano, eu ia comer esse cara na porrada, velho, na moral. Um. Acelera. Mano, que da hora, véio. mas deve ser mais a hora pra fazer com um monte de gente, tá ligado? Fazer eu... o. Eu... Já tá acabando, mano. E é o que agora? Pode ser. Caramba, tem negócio de munição de arma aqui, mano. Que loucura. Pode ser que dá pra empinar, né? Não, não dá não. Vai travar a sua mãe, era São então, 15, 7, pontos, mano. Rapaziada, eu peguei mais um. É o vai e vem, tá ligado? Mas só que o outro vai e vem é, é skill test, é skill, skill test, tá ligado? Então é bem da hora também, se vocês quiserem, que eu fizer. Opa! Pegamos um carro foguete aqui, mano. Pegamos um carro foguete aqui. Pera frente, pegamos o um carro foguete, agora vai, hein? Agora vai. A ah, mulher tem até... pegar o foguete bem na hora. Ih, passei, passei, passei, passei. Não, não, não, não, não, não, não. Ae, padrão, padrão, passei, passei. Foi. Será estamos em sétimo. Sétimo checkpoint. Ih, o caminhão agora, velho. Agora, agora é ruim, né? Vira, vira. Amanhã ah, essa música vai dar ruim, velho, no vídeo, mano. Será, acelera, acelera, acelera. Ainda bem que eu não peguei ele, hein? cara apertar o foguete bem na hora. Pois esse caminhãozinho é rápido, galera? Parece rápido não, mas é rápido. Opa, opa, opa. Aí o carro rampa, o carro rampa! Ai, caralho, que ruim! Agora eu vou zoar o cara, hein? Agora eu vou zoar. NOOOOOO! Caralho, mano! E, caramba, passei errado! O carro rampa é muito massa, mano! Esse carro rampa, na moral. Tentar zoar o cara de novo, hein? De novo, não! Ele já zoou uma vez! Tentar zoar o cara... outra vez. Mas só que não vai dar, não! É onde que é o checkpoint? É, Ai, Vai vai, celer, celer, celer, celer É nove mano, o cara já terminou Teve um cara que terminou, o cara foi rapidão mano Acho que o cara já fez essa parada aqui hein? Ué, não mudou não? Ué, ah não, É só pra pegar o que Eu pensei que era pra mudar de carro Acelera. Nossa, eu ia pegar o cara de frente ali agora Hein rapaziada? Eu ia pegar o cara de frente que era hein mano Aí. Não. Nããão ah, Caralho de golfe agora, agora fudeu de vez Tirei meu carro Dirigindo meu carro, eu vou atrás. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, mano. Muito massa, mano, muito massa. Só que é um skill test vai-vem, né? Então não tem muita acrobacia, tá ligado? O outro skill test lá que eu tenho lá, skill test não, outro vai-vem lá que eu tenho, é mais ou menos esse skill test, tá ligado? Mas é da hora também. Mas é poder fazer a corrida do Lipão Gamer, tá ligado? Aí. Opa, pegamos sopra de novo. Agora vai, agora acho que estamos acabando, já. É só mais essa daí. Acelera, acelera, acelera. É só mais essa daí. Daí acho mais dois, mais um carro. Né? Para, para, para, para. Ah, mano. Agora caminhonete, caminhonete, rapaziada. Caminhonetinha, pá. Uh, Caminhonetinha, ah. Uh, uh. Acelera, acelera. Ih, carro do golpe, mano, eu pensei que era um carro rampa, rapaziada, que medo. Rapaziada, eu vou tentar fazer essa corrida com mais gente aqui, mano. Vai ser mais da hora, eu acho que vai ser mais da hora. Será que eu coloco de mano? Não sei. Ó, pegamos o Supra de novo. É o último chatpoint, tropa. E é aqui, ó. É lá, ó. O último é lá. Tem que virar aqui. Aí tem que virar aqui, beleza. Acelera. Qual será o último carro? Mano, eu vou colocar depois do carro personalizado. E aí, fica melhor. O carro foguete. Ai, que bom que é o carro foguete o último, hein, mano. Padrão, rapaziada. Ih, não acabou ainda, não! Errou! Caramba, velho. Ah, mano, pensei que tinha acabado, velho. Ué, não era, não era 15, pontos, não? 16. Ah, eu acho que é a última partida já, mano. Última rodada. Vambora, vambora, vambora. Ué, os caras saíram tudo, mano. Vou tentar trazer esses caras aqui comigo, rapaziada. Quase 5. Tem que pegar o contrato trazer esses caras pra próxima partida, tá ligado? Pô, mano, é sacanagem, troco. Aí é sacanagem, cair assim do nada, mano. Ô mano, como é que o cara acabou lá, velho? Agora eu não entendi, mano, como que o cara conseguiu acabar. E ele era... Ih, mano, tem muita coisa pra rolar ainda, mano. Tem aquele carro... Tem aquele caminhão bicudo lá, mano. Vai devagar... Hein? Que é o carro rampa agora. Mano, eu queria comprar um desse daqui, velho. Não te ser é muito louco, tá ligado? Dirigir ele assim, é eu... louco. Ah não, mano, Não não, velho. Vai cortar o MC, mano. Tentar... Rapaziada, vou tentar trazer esses caras pra cá. O carro de cura agora. A minha procura. É isso aí, rapaziada. Tá acabando a partida aqui. Eu já volto com vocês aí. Tentar trazer os caras pra cá e vou tentar chamar o um menino. Aí vai ser mais loucura. Já volto com vocês aí. Fui. Dois mil anos depois. Rapaziada, consegui lotar a sessão, mano. Vai ser muito da hora, mano, agora. Vai ser muito da hora. Coloquei, Coloquei carro personalizado, eu acho. Não tenho certeza, mas agora vai ser muito da hora, mano. Olha isso, vai dar muita merda, rapaziada. Então já vai deixando o um like aí. Se inscreve no canal aí pra ajudar na divulgação, mano. Que agora vai ser da hora. Vai ser, o vai vendo dos bravos agora, mano. 16 pessoas, mano. É difícil lotar a sessão no GTA, hein, rapaziada. Mas vamos lá. Bora lá, rapaziada. Demorou pra carregar, mano. Mas bora lá, mano. Já peguei o, o solto ali, mano. Não deu pra co co co colocar carros personalidade E deixa eu ver se tem 16 pessoas jogando, mano. Nossa, vai ser muito louco, mano Na moral, rapaziada, então já deixa o like aí Vai ser pesado demais Não esquece do like, rapaziada Eu tô falando pra deixar o like aí, porque Vai ser bravo demais Caramba, ó o escapamento do carro, rapaziada Foi Foi oh, oh, vai deu muita loucura, mano Ponto a pouco, vácuo Nossa, mano Aí ainda tem o, o carro rampa, né, mano? Ninguém vai rodar, ninguém vai rodar. Ninguém vai rodar. Ah, se alguém me rodar, mano, eu vou ficar muito bravo, mano, na moral. Aí. Aí, padrão, não, nível baixo de bateria, mano. Aí, nossa. Nossa, caralho, que desviar. Desviada bonito mano. Os caras estão trancados lá, velho. Mas eu dou mais minuto não fiquei preso fiquei preso dois mil anos depois a ah, mano sai da frente velho sai da frente Aí, padrão vira aqui boa nice os caras foram retos mano achando que o bagulho era reto tamo em primeiro tropa tamo em primeiro vira aqui vira aqui vai reto vai reto vai reto vira a câmera mano ai meu deus do céu velho bugou tudo aqui mano Aí, padrão devia ter desligado a rádio de novo mano Aí. Nossa. Explodiu o carro, mano. Explodiu o carro dos caras, mano. Acelera. Que isso, mano? O carro tá freando, mano. Será que ele morreu pneu mano? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Não vai passar não. Vai passar não, hein, optado. Corrida de tanque. Corrida de tanque. Acelera, acelera, mano. O cara tá pegando meu vácuo. Por isso que ele tá vindo indo mais rápido. Vira, vira, vira. Carro de por isso. Vira, vira. Ah não, vai tomar banho, mano. Na moral, seu filho de maestro. Desgraçado. Aê, padrão. Agora tem que dar uma de ninja aqui, rapaziada. Ui, sai tá, tá da pente É um de mano Tomou na jabiraca Que merda, mano Na moral, velho Bora, bora, bora, bora Bora, mano, bora, bora Que da hora, mano Ah, mas na moral, velho Na moral, mano Eu não consigo sair dessa parte, não, mano Sai da minha frente, seu filho. Agora tomou no barco ah, Tomou na jabiraca Que mentira, mano na moral velho, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente tô passando não não não não não não velho, ah mas esses caras tão ferrados na minha mão mano, na moral mano, falei que ia ser da hora hein, ah mano, o cara trancou a passagem velho, o cara é otário mano, o cara trancou a passagem velho, eu vou dar uma bicuda bem na frente velho, ah mano, na moral velho só tu tá pra tirar esse carro aqui, mano. É só, tu tá aí. Calma aí, calma, calma. Calma, calma, calma. Vira, vira, vira. Mais. Sai da minha frente, sai da minha frente, mano. Sai na frente, velho. Deixa eu passar, deixa eu passar. aí caramba. Passei. Passei, tropa Passei tudo quebrado, mas passei. aí calma aí. Aê padrão, agora eu vou pegar o carro-rampa Você não sei se eu vou pegar o carro-rampa ainda agora não Agora é o 4 de 5, né rapaziada? Agora é o 4 de 5. Agora é o 4 de 5, agora é pior ainda. Será? Tem 16 pessoas na corrida, hein? 12, agora tem 12, caiu, caiu 3. Aê padrão. Ui, caramba, caramba, mano Parei que de deu sorte, hein? Será? Estamos em terceiro lugar Partiu Agora não vai pegar o carrinho, hein? Ô, o cara passando eu velho ah não ah não agora é o carro foguete será puta não viu o cara mas não me quase me fodi aê aí aí aí ah mano eu, tu quer discutir com o carro fogueto não não não não não não não não calma calma calma calma calma Aí aí, eu volto Ah, mano, o cara é para o oitavo, velho Não, não Que merda, mano Na moral, mano Na moral mesmo Freio, freio Freio nessa parte aqui, mano Aí, foi Capotei o cara lá, ó Nossa ah, mano do céu! Tô tentando puder os caras, mas tá difícil. Eu vou, vou tentar passar os caras agora. Aí, freia, freia, freia. Aí, padrão, bora. Bora, bora, bora, bora, bora. bora. Aí, padrão. Caramba, que freio, hein, mano? Que freio, rapaziada. Que freio, acelera. Não, velho. O cara bateu em mim, mano. O cara é o talho. Aí, acelera, acelera, acelera. O cara pegou o caminhão também, hein? O bom que é reto, mano. Aquela coisa ali tava me ferrando, velho. Calma rampa, não. Não. Calma rampa. que metade, mano. Clipa essa, rapaziada, Clipa essa. Que me tá aí, Consegui parar aí, mano. Agora vai. Tô nem aí. Vou fuder geral. Ah, tá. tô Muito bom, tá no lado da moeda. Calma aí, calma aí. É. Carro rampa não me dá pra rampar, né? Dá, cara. Aê. Passei geral aí, mano. Aê, mais uma vez pintar o rampa Aqui é bicuda com bicuda, é foda Agora é retinho, mano Vou tirar esse carro daqui, mano Agora é retinho Era era Aê Ah, mano, tava em terceiro, agora tô em quarto É carro Golf, né Freia, freia, freia, freia Rampei o cara lá, mano O foda é que é devagarinho, mano É muito lento Aí, padrão, É, pra virar pra o palhão tá pegando meu vácuo velho acelera acelera aí não nossa caguei de um Ah, mano cara otário velho otário acelera acelera acelera eu vou pegar o o, o... Vou soprar de novo Acelera e eu vou tomar incêndio de novo Aí, parão, vira Mano, não vou rodar os caras mais não Só rodei os caras que tava com... Que eu... que eu tava de rampa antes Agora vai Agora vai não, não, não, não Pô mano, eu pensei que era pra pegar o carro lá Esse carro que é o cara tá ali, ó Ah, mano, agora vai Tamo de caminhonete, ah, ah. Aê, vira aqui, vira aqui Vira aqui, vira aqui, opa, mitei, mitei de novo, derrapei, caramba mano, o cara que tentou me ferrar ali, eu consegui dobrar ele, peguei o para agora, É o, o, o outro tá do outro lado mano, fora é que tem que virar aqui mano, tem para restaurar, mas eu não preciso restaurar não mano, por que eu vou restaurar, epa, pegamos o carro foguei de novo, agora será? música do gás de Onde da Galáxia mano, que loucura mano. acelera, não! Cai velho! Aqui o foda é que o carrinho de golpe não tem freio. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Ui, caramba, mano, quase que o cara me bate ali. E, será que todo mundo acabou já, mano? Tô em quinto. É, eu acho que não. Era... Ui, caramba, quase, mano. Dizer o cara veio na hora, mano. Era pra ter 16, 15 e pontos. Mas como é vai vir, eu acho que não tem 7 pontos não, mano. Aí, agora é o que?! Eu quase sigo de novo. Bora! Esse aqui é meio lento né mano, se não é retornado, quando não é tonado ele é lento pra caramba O, o, o carro, um carro rampa ali, não, ui caramba Aí vai, acelera, acelera, com o turbinho, pega o turbinho, ah, não é aqui, quase tava errando já mano, um carro rampa explodido aqui velho não, um carro explodido só Tomando que eu pego o carro rampa agora mano Aí, carro rampa aí rapaziada. Peguei. Vira, vira, vira Ui, quase azedou mais muito me pro caramba vai Agora tô nem né, aí, agora vou Fudei geral Dá licença Dá licença Eu errei o caminho, mas dá licença Agora eu não preciso me preocupar não, eu tô com o carro de rampa Tá escrito limpão, vendo na frente Nossa Ah, mano, na moral, mano Cara otário Tô em sétimo Mano, eu fico em sétimo, oitavo, quinto Agora eu já sei que eu tenho que vir aqui Já vou rodar esse cara aqui no mundo Aí, não Aê, agora pegando um bicudão já, mano Agora ele é dor, mano. E é a última volta, mano. É o bicudo é o último. Agora descobrimos que o bicudo é o último. Tá na frente. Não! Vira, vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Aí. Padrão. Mano, acho que cada um, cada um tem um lado, tá ligado? Para acabar. E o meu foi o bicudo. É isso aí, rapaziada. Estamos nessa, fizemos uma. A coisa do Nippon Game aí. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal e fui!